oi Bom gente o vídeo de hoje é trazer uma receitinha para vocês para uma receita de um dia de domingo né Domingo às vezes a gente não quer cozinhar muita coisa mas quer fazer uma comidinha mais gostosinha né então, hoje eu vou trazer para vocês uma macarronese. Não sei se vocês já comeram, né? Então, para macarronese, a gente vai usar bacon, presunto, mussarela, uma calabresa e salsicha. Aqui eu vou colocar o macarrão e aqui eu vou fritar o bacon e a calabresa. Para fazer essa receitinha, eu vou chamar o Thiago para me ajudar. Porque daí ele vai fritando bacon, fritando a calabresa ali, tá? Então, Thiago, vem me ajudar aqui então eu vou cortar o bacon aquela presa hum. depois você frita pra mim, tá? Enquanto eu vou cortando, você põe a água pra, pra salsicha ferver e põe o macarrão ali na água, tá? Pronto. Então tá. Tá vendo? Né? Muito. Tudo bem primeiro, depois. Já terminei de, fritar, de, já terminei de cortar aquela presa, tá? O Thiago já colocou o bacon aqui na panela para fritar. Enquanto isso, eu vou cortando a mussarela e o presunto. Gente, eu pedi no mercado é, mais ou menos um dedo de grossura, tá? Porque eu não gosto de muito grosso. Gente, já fiquei a mussarela, agora eu vou ficar o presunto. Gente, ó, eu cortei bem pequenininho, ó, a mussarela e o presunto, porque eu acho que quanto mais pequenininho, mais gostoso fica, tá? E o Thiago tá fritando o bacon aqui, e ele já vai fritar a calabresa também. O tá, bacon tá quase pronto já. Querem mais queimadinho, mas consigo ah, ver. ele não ponto. Pode jogar aquela presa. Ah, a água da salsicha tá pronta? Hum, Bom, gente, o bacon e aquela presa já ficou pronto. Agora eu vou. A salsicha também já cozinhei. Agora eu vou aplicar ela em quadradinhos, igual o presunto e a mussarela, Tá? Bom, gente, o macarrão já está cozido, agora eu vou lavar ele, escorrer ele. Agora eu vou deixar um pouquinho escorrendo aqui e já eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Ó, o macarrão já está escorrido, eu vou pôr ele aqui e agora eu vou misturar todos os ingredientes, tá? Gente, e agora é só mexer. Só que vocês viram, eu peguei uma, uma vasilha que ficou muito pequena, vou ter que trocar por uma vasilha maior. E agora eu vou colocar o um ingrediente especial, que eu esqueci de falar pra vocês que, que ia, que é a maionese. E só mexer. Amor, sabe alguma coisa que faltou? Hum azeitona. Ah, é verdade, azeitona e milho. Vamos colocar? Gente, o Thiago deu a ideia de colocar azeitona e milho. Então, a gente vai colocar azeitona e milho, tá? Gente, então a gente finalizou com milho e azeitona e ficou desse jeito, ó. Tá com a cara bonita, não tá? Top, hein? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente fez uma macarronese para o seu domingo, rápido, fácil de fazer. Aqui você só pode fazer mais uma carne, né? Um frango, alguma coisa assim. Para você não comer só ela e ter uma, um outro tipo de carne, né? Não. Mas isso daqui já, já é um macarrão e amanhã desce junto. É uma delícia, né? Bom gente, se vocês fizerem, deixa aí nos comentários. Vai no, lá no nosso Instagram, fala o que vocês fez. se vocês tiverem mais ideias de comida, alguma coisa assim, deixa aí pra gente fazer mais, né? É isso aí. Se vocês gostaram, deixa eu muito, muito, muito like aí pra gente, tá? E não se esquece de se inscrever no canal aí, hein, galera. Dá uma força aí pra gente aí. Isso aí. Tchau!